território da SNK, mas daquela SNK clássica, não é de hoje o lugar que ela sempre dominava foi do início ao final de sua história, os fliperamas Claro que ela teve em sua história também o icônico Neo Geo AES um videogame que é muito cultuado até hoje mas até mesmo esse console era uma espécie de réplica do imenso sucesso que a empresa tinha nos arcades o chamado Neo Geo MVS mesmo se mantendo bem no mercado por muito tempo essa placa não poderia durar para sempre, não é verdade? e a empresa já planejava um sucessor que pode ser considerado sim o maior fracasso da empresa o hyper neogel 64 e hoje nós vamos conhecer em detalhes a história dessa placa de arcade ou melhor dessas placas de arcade e você vai entender bem do que eu tô falando vendo o vídeo que quase arruinou a snk se não arruinou né e vai ser agora então bora Quando associamos as ideias de videogame e 64-bit, o mais provável é que a primeira coisa que te vem à mente seja o bom e velho Nintendo 64 ou se esforçando um pouco, o Atari Jaguar, não é mesmo? Mas a SNK também se aventurou no 64-bit, mais ou menos na mesma época que a Nintendo e a Atari. E sendo da SNK, é claro que veio na forma de um sistema de arcade, já que esse era seu território. E é o desenvolvimento dessa máquina que investigamos. Chegaremos hoje. E a primeira pergunta óbvia é Por que Raios A SNK faria um sistema de arcade 64 bit? Para entender o impulso inicial do desenvolvimento do Hyper Neo Geo 64, precisamos ver o cenário dos arcades nos anos 90. Embora a chamada Era de Ouro dos Arcades já tivesse passado, essa forma de videogame ainda era bem popular por causa dos diversos beating ups, running guns e sobretudo jogos de luta, nesse gênero havia uma boa concorrência entre Capcom e SNK Só pensar no impacto de Street Fighter 2, que até já virou tema de um vídeo aqui no canal E em franquias da SNK como Art of Fighting, Fatal Fury, The King of Fighters e Samurai Showdown. Para rodar tudo isso, a SNK tinha desenvolvido um hardware que é um marco na história dos arcades O Multi Video System ou simplesmente MVS. Lançada em abril de 1990, a placa MVS tinha até 6 slots de cartuchos, o que oferecia economia e versatilidade para os donos dos populares game centers aqui no Japão, e também no restante do mundo. Afinal, eles poderiam rodar diversos jogos no mesmo gabinete de fliperama, o que poupava espaço e também dinheiro. Porém, esse formato não foi o fator de sucesso do sistema. A sua qualidade era muito boa para a época, Deixando para trás todos os consoles caseiros do mercado E até mesmo sistemas concorrentes de arcade Como por exemplo a famosa CPS da Capcom Basta pensar em pérolas como Metal Slug E outros grandes jogos da MVS Que continuam ótimos jogos até hoje E aí dá para você entender o que eu estou falando Logo o sistema passaria a ser conhecido pelo nome de Neo Geo MVS E o sucesso levaria a SNK a investir no desenvolvimento de uma versão doméstica do sistema Na forma de um console que ficaria conhecido como Neo Geo Advanced Entertainment System ou simplesmente Neo Geo AES o mítico videogame que conhecemos com seus cartuchos gigantes todo esse sucesso garantia uma vida longa ao sistema MVS a indústria de games seguia seu rumo com as desenvolvedoras pesquisando e usando cada vez mais tanto nos arcades, quanto nos consoles domésticos. Em 1993, a placa CPS-2 da Capcom já conseguia superar a MVS em diversos aspectos. Enquanto surgiam rumores do que viria a ser uma das grandes novidades do mercado de games na metade dos anos 90. O 3D com seus polígonos. A SEGA já investia nos polígonos em seus arcades. Quando lançou seu console de quinta geração, o SEGA Saturn. Que junto com o Playstation da Sony, lançado no ano seguinte, sacudiu o mercado de consoles domésticos, trocando pixels por polígonos. Apesar do sucesso da MVS, ela não foi pensada para durar eternamente. Seu sucessor seria a resposta da SNK para toda essa evolução, claro, no mercado de games. Resposta muito menos conhecida do que da Nintendo, mas que seguia um caminho parecido. O sistema não era de 32-bit mas sim de 64, e como eu disse agora há pouco, sendo da SNK, esse sistema viria na forma de uma placa de arcade, com lançamento previsto para 1996, então, começava de fato, o desenvolvimento do projeto Hyper Neo Geo 64. A nova placa não levaria mais a sigla MVS no seu nome, mas sim o popular nome NeoGel, acompanhado da palavra Hyper, indicando o poder e evolução, e o número 64, ostentando a capacidade de seu processador. Ou pelo menos no marketing, né? O projeto tentava de modo muito peculiar, se guiar pelo que tinha garantido o sucesso do Neo Geo MVS, um alto potencial técnico para a época do seu lançamento, e uma biblioteca com jogos marcantes. Mas será que eles conseguiram? Para alcançar um grande potencial técnico, além do processador ISC de 64 bits, o hardware a ser desenvolvido contava com 128 megabytes. Isso para os gráficos 2D e também para os planos de fundo. E 64 megabytes... Para as texturas e gráficos em 3D Sem dúvida era uma promessa de um hardware robusto Capaz de competir graficamente com as inovações da época Porém, para conseguir o tal feito A SNK tomou uma decisão estranha. Estranha. Ao invés de uma única placa que suportaria vários cartuchos, como era por exemplo o Neo Geo MVS, o Hyper Neo Geo 64 seria desenvolvido em quatro versões, versões específicas do hardware que seriam dedicadas a diferentes tipos de jogos, talvez visando extrair o potencial máximo do hardware naqueles gêneros específicos. Assim produziram ao mesmo tempo uma versão do Hyper Neo Geo 64 para jogos de luta, outra para jogos de corrida, uma terceira para jogos de tiro e uma versão coreana. Essa versão coreana tem uma história bem interessante que eu vou contar mais à frente. Quatro placas diferentes para o mesmo Hyper Neo Geo 64. Era uma escolha inusitada que a SNK tentou equilibrar. Mantendo nas quatro versões o mesmo sistema de conexão do Neo Geo MVS. E também da maioria das placas de fliperama do mercado de então. O popular JAMA. JAMA é uma abreviatura em inglês para algo como Associação Japonesa de Máquinas de Diversão e Marketing. Essa associação comercial já reuniu representantes de diversas desenvolvedoras de arcade. E seu nome acabou associado a um padrão de conexão de placas, que por convenção, tornou-se mais popular no mundo, entre as máquinas de arcade. Com esse padrão acrescido, de um estranho conector extra de 5 volts, que pretendia prolongar a vida útil da placa, a SNK visava facilitar a distribuição de um hardware com quatro versões, que era o que estava sendo desenvolvido. Mas como eu disse há pouco, a SNK também queria destacar a sua nova máquina, através de jogos marcantes. Algo que a seu modo, tinha dado muito certo com o Neo Geo MVS. Assim, não só a equipe de projetos de hardware trabalhava duro. Como também o time de desenvolvedores de softwares da SNK. Que se debruçava na produção de títulos de peso para o novo sistema. A principal aposta para mostrar o potencial do hardware. E gerar nos jogadores aquela expectativa. Que hoje em dia a gente costuma chamar de hype. Foi um jogo de luta. A ideia era inovar num gênero que marcou profundamente a história dos videogames nas placas de arcade da primeira metade dos anos 90 como esses jogos tinham surgido e se consolidado em duas dimensões a principal ideia de inovação era de uma jogabilidade baseada em 3d levando os polígonos aos jogos de luta e exibindo o potencial gráfico do seu sistema 64-bit em que os engenheiros de hardware trabalhavam tão arduamente isso era uma novidade dentro da SNK, que até então se focava com sucesso e maestria nos jogos inteiramente 2D e seus sprites. A franquia escolhida para isso foi Samurai Shodown, série que pela própria jogabilidade com espadas e outras armas brancas, tinha potencial inovador dentro dos jogos de luta. A ideia era renovar essa mecânica de jogo, com elementos 3D e um visual fluido e também realista que chamasse atenção, valendo do potencial da máquina e das técnicas de captura de movimento. Samurai Shodown 64 estava em produção junto com o hardware em que rodaria. Em paralelo, havia outro jogo sendo desenvolvido para que o novo sistema chegasse com mais um título no mercado. A inovação dos polígonos e do 3D estava dando certo num gênero específico, os games de corrida. Assim, a SNK decidiu competir nesse gênero com seu novo hardware e produzir o que viria a se tornar Road's um jogo de corrida de carros, com três pistas e quatro veículos para escolher. Porém, os desenvolvimentos, tanto do sistema em si, quanto dos seus dois jogos iniciais, foram prejudicados pela alta demanda que o pessoal disponível na SNK tinha para lidar. O sucesso contínuo do Neo Geo MVS fazia com que a SNK não cogitasse descontinuar esse sistema. A desenvolvedora mantinha o suporte e o desenvolvimento de jogos para a MVS, enquanto trabalhava no projeto do seu sucessor e se preparava para manter os dois ativos no mercado. As complicações decorrentes de toda essa demanda, junto com a dificuldade de trabalhar com algo totalmente novo, na desenvolvedora, como renderização de polígonos em 3D, fizeram com que a SNK diminuísse algumas de suas expectativas. A princípio, a desenvolvedora chegou a produzir rumores sobre uma futura versão doméstica do Hyper Neo Geo 64. Seguindo o que tinha acontecido com o Neo Geo MVS, que ganhou sua versão caseira na forma do nosso querido console Neo Geo AES. Porém agora não se ouvia mais sobre esses planos de um console caseiro baseado no Hyper Neo Geo 64. Assim o seu lançamento acabou sendo adiado. No ano seguinte de 1996, passou sem -se que a placa de arcade de 64-bit da SNK chegasse ao mercado. Sua primeira grande aparição acabou acontecendo em fevereiro de 1996. 1997 e foi mais modesta que a expectativa, numa feira de inovações de arcades. A SNK exibiu apenas fotografias do sistema e poucos segundos de um vídeo mostrando um pouco de Samurai Shodown 64. Por volta da metade daquele ano, algumas unidades de teste do sistema começaram a ser vistas em algumas lojas aqui do Japão. Porém, foi apenas em setembro do mesmo ano que ocorreu o lançamento oficial do ambicioso Hyper Neo Geo 64. Contudo, o jogo mais aguardado do sistema... Ainda não estava pronto. Samurai Shodown 64. Levaria mais tempo para sair. E o Hyper Neo Geo 64. Foi lançado apenas com Rhodes Edge. O desempenho inicial ficou aquém do esperado. Road's Edge era jogável e divertido, mas contava com poucas ações de carros e pistas. E o período de atraso no desenvolvimento do gel 64, deu tempo para que outras companhias seguissem avançando, tanto seus hardwares como seus jogos. Assim como um jogo chamado Scud Race conhecido no ocidente como Sega Super GT, que já estava no mercado enquanto Road's Edge foi lançado, rodando na placa Model 3 da Sega. Conseguia um desempenho gráfico visivelmente superior ao novo concorrente da SNK. Os desenvolvedores ainda conseguiram terminar Samurai Shodown 64 naquele mesmo ano, Porém, o jogo não obteve o sucesso esperado. A jogabilidade de Samurai Shodown 64 causou estranhamento aos antigos fãs da franquia. Acostumado com as mecânicas 2D. E não parecia visivelmente atraente para os fãs dos jogos de luta em 3D. Numa época em que Virtua Fighter 3 e Tekken disputavam atenção nesse mercado. Mais uma vez... O atraso no desenvolvimento prejudicou o sucesso do Hyper Neo Geo 64. Talvez junto com um certo desconhecimento por parte da SNK em relação a seus consumidores e seguiam a tradição de sucesso da empresa nos seus jogos 2D. Mas a SNK não estava disposta a desistir tão facilmente, de um sistema cujo desenvolvimento tinha lhe causado tanto esforço. Para isso, com o sistema já lançado, a companhia decidiu prosseguir, com o que pode ser chamado de... O Desenvolvimento Continuado de Hyper Neo Geo 64. Mesmo após o lançamento do sistema, a SNK manteve equipes de desenvolvimento tanto de software como de hardware, trabalhando no Hyper Neo Geo 64. Enquanto os engenheiros de software elaboravam revisões das versões da placa do sistema, os programadores e desenvolvedores de jogos eram incitados pela empresa a produzirem títulos que finalmente alavancassem o novo sistema, para atrair o público geral. Todo esse trabalho de desenvolvimento continuado era temperado pela observação da críticas e do feedback que as equipes recebiam em relação aos jogos já lançados. Assim, logo em seguida ao lançamento de Road's Edge, iniciou-se a produção de outro game de corrida, Extreme Rally, lançado em maio de 1998. Assim como o game anterior, ele contava com três pistas, porém trazia a maior variedade de carros. Totalizando 8 veículos selecionáveis. E não podemos esquecer que uma das versões da placa do Hyper Neo Geo 64 era só para jogos de tiro. Assim não é de se estranhar que a SNK investisse na produção de um jogo desse gênero. E ela veio na forma da sequência de um antigo game que a companhia tinha produzido no fim da década de 80. O velho e também esquecido Beast Busters que ganharia uma sequência, Beast Busters Second Nightmare, era um bom shooter de zumbis, porém mais uma vez, ficava atrás de algo já popular na época, em que já tinha sido lançado, e falo de House of the Dead, shooter lançado pela SEGA em 1996, onde o game da SNK provavelmente buscou algumas inspirações, para não dizer bastante inspirações se é que você me entende. Em paralelo a esses projetos, a SNK ainda não havia desistido da ideia de alavancar o Hyper Neo Geo 64 com inovações a partir da franquia Samurai Shodown e tocava o desenvolvimento de uma sequência para Samurai Shodown 64. O jogo se chamaria Samurai Shodown 64: Warriors Rage. E no seu desenvolvimento, a equipe buscou levar em conta as críticas do seu antecessor na busca do tão sonhado objetivo de lançar a um jogo de luta em 3D, que fosse o carro-chefe do Hyper Neo Geo 64. Porém, o resultado mais uma vez, não veio como esperado. O jogo viu a luz do dia em outubro de 1998 e contava com alguns novos personagens e mais mecânicas 2D em sua jogabilidade. Porém, era lenta em comparação ao jogo anterior, e acabou recebendo algumas reviews ainda piores, e não conquistando o grande público. As coisas não pareciam bem, mas a SNK decidiu insistir no desenvolvimento de um jogo de luta, utilizando dessa vez uma de suas outras franquias. Enquanto um suposto projeto Art of Fighting 3D acabou não passando do conceito inicial, a empresa decidiu produzir um Fatal Fury para esse novo sistema entrava em desenvolvimento Fatal Fury Wide Ambition, com esse título, Ambição Selvagem, que talvez possa servir para a ideia da SNK com seu console em si. O jogo saiu em janeiro de 1999, e mesclava personagens renderizados em 3D com mecânicas 2D. A ideia não era má para falar a verdade, e é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor jogo do Hyper Neo Geo 64, sendo o único que foi portado para outras plataformas, Ganhando uma versão de Playstation Em paralelo, corria o último projeto em desenvolvimento Em nome da ideia de inovação Outro jogo de luta era produzido Bukiri One que trazia uma jogabilidade inovadora. para não dizer outra coisa. Olha só. Os personagens eram movidos com botões. Enquanto os golpes eram feitos com alavanca. Da onde que tiraram essa ideia? Mas assim. O game era razoável. Mas a história não tinha parado. Já estávamos em 1999. A SNK enfrentava dificuldades. Que a levariam à sua falência. E as concorrentes seguiam produzindo e inovando. E mesmo o Dreamcast já despontava. Anunciando uma nova geração Ainda em 1999 A SNK parou o desenvolvimento de jogos E também do próprio sistema Hyper Neo Geo 64 Depois de vermos os seguidos fracassos No desenvolvimento de jogos para o sistema Você deve estar pensando Que essa foi a principal causa Do pouco sucesso do Hyper Neo Geo 64 Mas na verdade Há outro fator essencial a ser considerado A complexidade de um sistema Com quatro placas Você deve se lembrar uma placa para jogos de luta, uma para corridas, uma para shooters e uma versão coreana. Imagine, por exemplo, que a de shooters teve apenas um jogo, Beast Busters Second Nightmare, e o dono de um game center teria que comprá-la à parte, se quisesse ter o game rodando no seu estabelecimento. Enquanto isso, misteriosamente... Os dois samurais showdown do sistema rodavam apenas na placa da versão coreana. Você lembra que eu falei dessa placa no início do vídeo? Você já pensou que estranho? Não lançaram os dois samurais na versão da placa de jogos de luta. E sim nessa versão coreana, vai entender. Algo muito diverso na versatilidade e economia da antiga MVS, com seus vários cartuchos. Mas tirando essas coisas inusitadas, no vídeo de hoje você conheceu o desenvolvimento de um sistema de arcade, que ficou um tanto obscuro, mas que é parte da história tanto da SNK, como dos arcades em geral. E hoje foi dia de conhecer mais um sistema curioso, da famosíssima e gigante SNK. O Hyper Neo Geo 64. Mas eu quero saber de você. Você já jogou Hyper Neo Geo 64? Eu já vou falar que eu só vi em revista. Nem vi uma máquina de perto. Pelo menos quando eu morava em São Paulo. Mas me diz aí a sua história. Aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu.